Será que virei cadadora de latinha? Será? Será? É o que parece. Será? Será? Será? <risos> Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como economizar e fazer compras com dinheiro de latinhas e garrafas pets é, que a gente junta aqui na Dinamarca, tá bom? <risos> Pra quem não me conhece, meu nome é Debra e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato pelo Mundo. Aqui na Dinamarca é muito comum a galera juntar as garrafas pets ou as latinhas para depois trocar lá no mercado. Mas o que isso significa? Significa que todas as latinhas e garrafas ou garrafas de vidro, menos as de vinho, todas as garrafas no geral que nós compramos aqui nos mercados daqui da Dinamarca, essas latinhas, você paga por elas, você paga pelo, pelo que tem dentro e pelo que tem fora. E aí você acaba pagando pela embalagem. Então, as pessoas elas acabam juntando tudo isso, indo lá no mercado, colocando dentro da máquina e recebendo dinheiro de volta. E no vídeo de hoje eu vou mostrar todo esse processo para vocês. Tem gente aqui que não liga e eles jogam as latinhas no lixo. Mas eu sou dessas que se eu encontro na rua... Gente, não joga lixo na rua. Uma conscientização importante aqui nesse vídeo. É, tem gente que joga assim na rua, eu acabo pegando e trazendo pra casa e juntando com as que eu já tenho em casa, que geralmente é, o Simon bebeu alguma coisa, né? uma Coca-Cola, um refrigerante, eu sempre bebo água com gás, então a gente sempre tem é, bastante garrafas e latinhas é, pra ir lá no mercado trocar. Bom, eu fui juntando todas essas garrafas, tem um, um montante significativo. Então, aí você vai vir comigo aqui, nós vamos lá no mercado, vamos fazer a troca, vou mostrar a máquina, vou mostrar tudo pra vocês, vamos fazer as compras. Quando eu voltar em casa, eu mostro pra vocês o que deu pra comprar com esse dinheiro e aí eu vou fazer... A janta do dia ou o que for. E aí você vai ver como você pode economizar aqui também, aqui na Dinamarca, é, não jogando as suas latinhas fora. Muita gente vai a Alemanha comprar refrigerante porque lá é mais barato, por causa também do valor da embalagem. E elas acabam comprando fora. Aqui, não só por causa da embalagem, mas porque é uma coisa que não é saudável, é um pouco mais cara, né? Então, acaba que... As pessoas vão para outro país e acabam comprando refrigerante, sei lá, o que for, cerveja, é, tipo na Alemanha, e aí eles trazem para cá. As latinhas fora da Dinamarca, que não são feitas aqui, elas não servem para essas máquinas, então as únicas é, embalagens que eu tenho são embalagens aqui mesmo da Dinamarca, tá bom? É isso, gente! Bora pegar as latinhas! Essas são as latas, as garrafas que nós vamos levar agora lá no mercado e vamos ver quanto que vai dar, tá bom? Vamos lá! Estamos tentando achar um mercado hoje que tá meio que tudo fechado. Vamos ver se a gente consegue achar um. Está chovendo e bem frio hoje. essa daqui é a máquina que eles usam e aí você coloca a garrafa lá dentro e aí ela vai lendo, ela vai lendo o, o código, esse código aqui ó, ela vai lendo, esse código aqui ó. Cada garrafa tem esse negocinho e aí você vai colocando aqui e o valor vai saindo aqui ó, a gente tem a gente tem muita garrafa garrafa de vidro tipo de bebida alcoólica e de vinho não não vale para essa máquina só de só de cerveja que, que sim aí vai colocando tem muita! <risos> Guaraná! Água com gás. Será que vai dar 300 coroas? Ó, ela entra lá e eles vão empurrando lá para dentro. Umas caixas, eu acho. A última! Aí você clica nesse botão verde, aí vai sair a etiquetinha, deu quase 300 uh, coroas, é, dos 250 reais mais ou menos, depois eu vejo quanto deu. Agora a gente vai lá no mercado e ver como que a gente que a gente vai fazer, a gente pode trocar esse ticket por dinheiro ou a gente pode fazer compra e pagar com esse ticket aqui, então bora lá. vegetables, for acho que a gente vai comprar fazer nudos, cenoura, é, yeah. Simo é muito enjoado, ele quer comer nudos, a gente vai comer nudos com frango, mas ele não quer nada nem do nudos, yeah. good, ketchup Gente, a gente saiu do mercado. Acho que o áudio não ficou tão bom aí no, no, no final, mas nós compramos algumas coisas para nossa janta e também algumas coisas para outro dia, se, se sobrar se der, né? Aí nós temos aqui o, o recibo, esse aqui do, do mercado, deu 153 a compra e eles deram de troco também 153, as moedas estão ali e aqui está o dinheiro. Então assim, a gente não usou todo o dinheiro das latinhas, dá para ainda né, comprar comida para outro dia, comida que é bem caro, então a gente paga um precinho alto para comer, mas é, faz parte da vida, né nós precisamos nos alimentar. É, é isso, bora aí ver lá em casa. Que nós realmente compramos. Bom, gente, essas foram as coisas que a gente comprou. Esse aqui que é alho poró. Frango. É, 800 gramas de frango. Cenoura. Cenoura. Comprei esses noodles aqui pra gente fazer um... Um noodles hoje com vegetais. Simon comprou essas batatinhas aqui para pôr no forno, mas acho que não é para hoje, para outro dia. Comprei esse repolho aqui. A gente comprou esses temperinho pronto aqui para pôr talvez na no frango para ficar com um gosto mais de Ásia. <risos> Comprei um ketchup, que eu gosto de ketchup e tá sem ketchup em casa. Comprei também é, vagens, que eu gosto de vagem na comida. Cima não gosto, mas eu gosto. E foi isso, gente. Essa foi a nossa compra com dinheiro que eu peguei dos recicláveis. E ainda sobrou. Dá para comprar ainda nossa janta, nossa janta de amanhã. Gente, essa é uma forma muito boa também de reciclagem, né? As pessoas... É... Acho que por causa disso né, as pessoas jogam menos latinhas na rua ou menos latinha no lixo. Então é uma forma boa para reciclagem, que eles fazem o esquema que é bom. Porque senão você vai estar tá jogando é, o seu dinheiro na realidade no lixo, né? E a gente não quer jogar nada no, no lixo, a não ser que seja lixo. Dinheiro é bem importante e a gente, né, com esse valor, como você pode ver, é, deu para comprar bastante coisa. É isso, gente. Escreve aí o que você acha, qual é a sua opinião sobre essa, esse lance né, de, de reciclagem. É, o que você acha desse negócio de pagar mais caro nas latinhas, mas poder também devolver. Deixa aí a sua opinião, vai ser bem legal ouvir de você também. Mas é isso, gente. Não esquece de curtir esse vídeo muito, muito. E também, se você é novo nesse canal, se inscreva. Você é super bem-vindo aqui, tá bom? Um grande beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!